Olha só essa oportunidade de negócio que eu tenho para você. Está procurando um imóvel de três dormitórios com preço justo e condição de pagamento? Acabou de encontrar. Ainda tem vista para o mar de bônus, de esquina, frente para a avenida. Esse living bem amplo, com iluminação bem generosa, esquadrias grandes. Eu tenho inclusive um imóvel igual a esse no 12 andar, mobiliar decorado. Também está à venda, por, por um valor superior, claro, mas se você preferir um imóvel imobiliário decorado, posso te mandar um vídeo também. Voltamos a esse aqui, Lavanderia com ventilação direta para a rua, os banheiros também. Esse living aí, bem bacana, chuesqueira na cozinha, que deixa bem prático. Aqui a gente vai para o banheiro principal do apartamento, primeiro dormitório quadrilhas internas de PVC dos quartos já tem persiana veneziana banheiro da suíte a suíte certo o um imóvel realmente que está pronto para uso só chegar a mobiliar e usar eu tenho ele à venda por 650 mil condição de pagamento imperdível em até 60 vezes recebe seu imóvel automóvel então não perde tempo, vai ser vendido rápido, entre em contato e até o próximo.